estamos uma moeda aí mo é para ajudar uma pessoa doente que é... a minha filha a minha filha tá tá com lepra Ajude aí, moço. Uau! Você precisa saber de mim. Oi! E aí, pra onde você tá indo? Tô indo pro centro, cara. Ai, é no centro que vai rolar a festa. Você não tá fingir? Ah, desculpa. Eu sou a Leia. E esse aqui é o... Fred, beleza? Beleza. Baby! Ah! E a baby, também vai dançar lá. Não é dançar não sei, é performance. Ai, desculpa, eu vou te explicar. Não sei se você sabe o que é performance, mas é tipo baby, assim. Sabe quando você vê um quadro? Baby, então, você é o quadro. Aquela obra que você assiste, que você que vê, é na assim verdade, é você. Oh, entendeu? Baby, tipo eu, que daí, no caso, vai fazer performance. E aí você usa o seu corpo como base de instrumento, como usando a dança, no caso. Pra jogar tudo pra fora os seus sentimentos todos, sabe? Mas assim, não é dança, é performance. É. Massa. Quer okay, ir, Fred? Então, Diego, vai rolar um esquenta hoje lá em casa antes da festa. Se tiver a fim de ir... Vamos! E aí, Diego? Pô, cara. Putz. É, pô, não tinha teu telefone, acabei vindo direto. Não, tudo bem, cara. Não tinha teu contato também, mas foi cancelado o esquento aqui em casa, cara. Pô, trouxe um vinho. Bom, entra aí então. Ué, Valeu. Boa. E? Eu, eu tive, tive que, subir. que subir! Lá no oh. alto! Para, Para ver. ver! Pô, então Diego, a gente não vai mais pra festa, a gente vai continuar a festa aqui mesmo. Mas se quiser a gente dá uma carona até lá. Sei que tu tá pilhadão pra ir. Olha Fred, na real tô de boa. Vai se fuder! Porra, arrebentou meu olho, bicho! Que doidão! Ah, filho da puta, cara. Ah. Ah. Ah. Pô, eu já te conheço, meu. Do outro dia, você tava pedindo dinheiro, eu já te dei. Pensa a cerveja aí, quer? Ah. aí, tem cedo? Pô, sem nada. Nada mesmo. É sal. É impossível fugir essa, é impossível fugir isso, não é impossível fugir assim. Neste momento, assim, todos os bares estão, todos os bares estão repletos assim, de homens vazios. todos os namorados estão todos os namorados estão de mãos entrelaçadas todos os maridos eles estão funcionando regularmente e todas as mulheres elas estão atentas Wow. Pô cara, tô sem senhora Então passa tudo aí Que isso, tá maluco? Passa cara? tudo, velho Vai me assaltar Passa, passa essa merda logo Porra Passa essa merda Pô, não tenho nada, velho Pô, mas só tem quatro Pois é Vaza Vaza, porra que talvez não haja um só que não preferisse ceder seu pequeno patrimônio do que sua reputação de homem de gênero. Tais são, sobre Tais são sobretudo os atores, músicos, os músicos, os, os oradores e os poetas. Maior, maior sua, sua vaidade, sua roupa, sua vaidade sua Todos esses loucos encontram, porém, outros loucos, loucos que os porém, outros Pois quanto mais uma coisa contrária ao consenso, mais, mais, mais ela atrai admiradores. O que é pior é sempre o que agrada o que a maioria. É é e nada mais natural. Posto que a, é a maior parte loucos, dos homens são loucos. A maior parte dos homens são loucos. Como os, artistas oh. mais estão Como os, os artistas mais ignorantes estão sempre muito satisfeitos. adquiriram verdadeiros talentos, que, afinal, apenas serviriam para fazer dissipar a ideia vantajosa que possuem do próprio mérito, para tornarmos mais modestos e diminuírem muito assim o número de admiradores. Que amigo, cara? Nem tem amigo. Por que, que não tem amigo? Todo mundo tem amigo, até mendigo tem amigo, rapaz! Bota a mão na cabeça aí, porra, vai! Pô, cara, eu tô dizendo eu não tem nada, bicho. O que amigo, nessa sacola cara. aí? Ô, cara lá! Lasanha.